Ó, ah, eu entrei na condição Ai, sai, Claudete! Meu Deus! Meu Deus! Ah, <risos> Deus. ah não! Ah não! Oi, ai, Claudete! Quero dar Bruna. Quarta logo a introdução, editor. Bora pro vídeo. Um gol tá ali atrás. Quem? É, quem? É? Vem aqui! Tá com É quem? É o... Frankenstein! É mano, ele não te vê, cara! Não é possível. Ah, pera, deixa eu tentar te empurrar de alguma maneira aqui. Ai, mano, mentira que eu buguei também! Mentira, cara! Ah, vai tomar no cu, cara! Agora me diz Corte rápido! Ah, vai pra porra, cara! É ah, tira. Ele tá. Ele tá cabeceando o gerador eu bateu, mano. Eu tenho um problema. Tanto que eu não vou sair. Ah, meu Deus, tá fechado, cara. Ele tá com aquela perna pra bloquear, cara. Errou! Meu Deus. Errou! Um moleque nojento, cara. Abriu. Abriu? Abriu. What? <risos> passar por trás dele. Vai, vai, vai, vai. Vai, tu. Vai, tu. vai, tu! Vai, tu! Ah! Caiu! Caiu! Surprise, motherfucker! <laughs> <laughs> <laughs> Cara, eu tô com a HD aqui sem nada, tá com 300 chicas vazias. Errou! Nossa, é eu tá aqui comigo, não tô nada, não mas um gerador. Ah, só tem que mandar um gerador aqui, não sei quem cai mais do não. Tá, eu tô ah, então, tô com um aleatório aqui. Aí, terminou, já Tá ligado, né, primo, primeiro, tem que Porra, aprendizado, falando, porra, ganhei, ganhei, ganhei, cara. <risos> <risos> então, Errou! <Heró>! Né? <risos> <risos> Errou! Mano, tô sobrando la lá, lá lá dela, não tô fazendo nada. Eu tô me ela. Hum, caraca, você vai. Errou! Eu tenho que salvar isso. É chateira <risos> aí, meu! <risos> tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo, tempo. Oh, sua vagabunda! Abre essa é. merda! Vem, vem, vem. Tô indo, porra. Uai! Puta que pariu! Ai. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus! Oh! É ruim. É sim. Senhora, a senhora gravou, dá licença? Senhora, senhora. Eu vou abrir o baúzinho aqui. Né? Ai, meu Deus! Meu Deus, desgraçada. lado Ah, para, mano. Cara, não vou conseguir fazer gerador. Eu não tô com vontade não, de andar agachado e mais rápido. Ah, mentira! Faltou um por cento! Não! Que? Tomou na jovem, né, A gente substituiu uma você coisa que eu sou. Vocês estão tá tá em parte cidade já, gente? Ué, tu não, não entrou tá naquele lobby? <risos> Não, ok, eu botei pronto e tá aparecendo em uma partida, vocês três. Ué? Ué? Quem é esse cara aqui que entrou? Caraca. Entrou outro cara, entrou outra, Meu deus, caraca. cara. Ué, que loucura é essa, gente? Caraca. É jogo. Caramba, eu só passo raiva, mano, meu Foi deus. Pois tá moleguizão mesmo. isso, mano, Ai. sem festa. Ai, Ai caraca. caraca, que isso aqui? Caraca. Mano, que isso? Tô andando pra trás. <risos> ela tá indo daí. <risos> Eita, gente. Eita, porra. Vou deixar ela te meter a porrada e vou embora. Mãe. Vai, vai, vai. Tô só olhando aqui. Tô na porta e ah, ah, vai cá. Tá saindo uma machadinha, moleque. Você vai ter os testes de perícia Evita errar eles, por quê? É... Toda vez que tu errar, ah! ele consegue ver Tipo agora merda. Aparece uma notificação para assassino Nada, merda, merda Nada acontece mesmo. Ah, que Merda, que burra pra caramba ah! Ah! Puta, eu não vou saber não eu tô te matando tu, tu, não, né? Não, tu tá apertando muito antes. Espera o momento certo pra apertar. Isso, boa. Meu Deus, ela errou. Retardada. Meu Deus! Meu Deus, eu errei. Vai, Meu Deus! Que merda! Que morreu! É triste, né? A gente nunca pode... pode Ela vai coletar no red, parabéns! É, pode crer, pode crer... Ela vou abrir, vou abrir. vai tomar um tapa e vai se ferrar ali. Ainda. Pode ir embora vocês que eu vou ajudar aqui, a Claudete. Ai, ai... Espera aqui dentro... Poetão já aberto... Cadê Jin? Abriu o geninho? Uni? Need... Abriu daí já? Pensou, vou uma machada aqui na minha cara do nada, velho. Caralho. Ai, meu Deus. Oi, <risos> oh, <ele não risos> tá é você oh, oh, oh. mim puta cara. merda não acredito não. eu ia abrir o portão pra ela fugir ela trouxe não, ela, não, ela pra não, mim não, não, não, não. Ah,